Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais um programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, um programa do Diretório Nacional do PT. Temos uma grande honra de receber aqui conosco o companheiro Arthur Henrique, que foi diretor do presidente do Sinergia em Campinas, companheiro que foi presidente da CUT que hoje, atualmente, é diretor de Planejamento e Finanças da Fundação, da nossa Fundação Pessoal Abramo, Tive uma grande honra de receber aqui na sede nacional do PT, junto com a companheira Silvana Donati, que é da Executiva Nacional do PT. É, boa noite, Arthur. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Prazer ah. estar aqui. Arthur, a gente sempre começa o nosso programa é, perguntando um pouco a trajetória política, porque a gente fez uma entrevista, uma pesquisa sobre você, e tem muita opinião política sua, seja como secretário, seja como presidente da CUT, seja como membro da diretoria da fundação, mas a gente queria um pouco é, que você contasse a sua trajetória política do in no início, como se deu, por onde foi, como foi o seu primeiro contato com o PT, com a esquerda? Então, eu na verdade comecei é, a minha trajetória como dirigente sindical, aliás, grande parte da minha vida de militante popular, social, sindical, é na área sindical. Comecei em 1984 com a eleição do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, Sindicato dos Trabalhadores em Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, que depois veio a se transformar em Sinergia Estadual, o Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo. Iniciei minha militância, na verdade, em 1984, no sindicato. Com quantos anos? Eu tinha 23 anos de idade, então era diretor suplente, depois vinha a ser, é, participei de uma greve, de uma mobilização, é, fui liberado pelo sindicato e virei diretor secretário-geral, depois tesoureiro, presidente durante dois mandatos, é, secretário-geral do Sinergia CUT e e de lá para cá, fui secretário de formação da CUT Estadual São Paulo durante três anos, depois secretário de organização da CUT Nacional, secretário-geral também da CUT Nacional e dois mandatos, 2006 a 2009, 2009 a 2012, presidente nacional da CUT, quando então fui para a Prefeitura de São Paulo, em 2014. Qual a sua função na Prefeitura? Eu era secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo lá na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad. É, na verdade, entre a entrada na Prefeitura e a saída da presidência da CUT, a gente atuou muito na área da América Latina, na Confederação Sindical das Américas, é, articulando experiências internacionais e, e e discussões internacionais a respeito da organização da classe trabalhadora em vários países da América Latina. Foi uma experiência muito muito rica, muito positiva. E é claro que isso, tudo junto com o Partido dos Trabalhadores, mas uma militância mais voltada, vamos dizer assim, para a ação sindical do que voltada para dentro do partido. Uh, depois da, da saída da, da Prefeitura, aí sim, na Fundação Perseu Abramo, agora estamos... É, 24 horas por dia, né? que é quase isso, porque com essa loucura que a gente está vivenciando é, é, é 24 horas de, de militância do Partido dos Trabalhadores, discutindo os problemas das pessoas, discutindo os problemas brasileiros e apontando debates, informes, reuniões, conjuntura e principalmente a resistência a esses ataques que vão que a gente está assistindo e está vendo acontecer todos os dias contra a democracia é, por esses golpistas que tomaram posse aí da da república brasileira é, antes de começar a entrevista a gente conversando é, a companheira Silvana é, comentou de que sobre as ações da secretaria ou seja Sim. de como foi importante por exemplo você estava contando de que tinha uma relação com o MST que vocês compravam uma quantidade enorme de arroz orgânico para as crianças, que é uma coisa completamente revolucionária na ação de governo, como você fez, como o nosso governo municipal fez, e hoje nós temos aí a sopa do Dória. A Ele, famosa farinata. farinata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. né? É, eu acho que tem uma, uma, algumas diferenças muito claras de posicionamento em termos de políticas públicas, da gestão do prefeito Fernando Haddad, principalmente nessa área de educação alimentar, não só, evidentemente, em várias outras áreas também, mas que envolvia uma ação intersecretarial eh, da saúde, da educação e a nossa secretaria com eh, essa busca de fazer com que a economia solidária, as cooperativas, eh, os movimentos sociais tivessem voz, mas também tivessem resultados concretos, resultados na prática, eh, na implementação de políticas públicas. E esse é um dos grandes exemplos que é a compra de é, alimentação escolar, alimentação das crianças da escola municipal, nós estamos falando de um milhão de crianças, portanto, dois milhões de refeições por dia, é, compradas de arroz orgânico, quer dizer, além da qualidade do arroz, além da qualidade da comida, uma comida saudável, a nossa área de segurança alimentar ganhou o prêmio internacional da ONU é, com essas e outras atitudes e atividades que a gente empreendeu na cidade de São Paulo. E é uma, uma desgraça a gente ver hoje essa mudança é, de troca de uma alimentação saudável de 30, quase 40% da, da alimentação vinda da agricultura familiar, é, não só é, do MST, mas também das cooperativas de agricultores aqui de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e a gente vê agora isso ser jogado na lata do lixo e transformado numa farinata que junta tudo no liquidificador. Deus sabe lá o que está sendo dado para as crianças hoje, infelizmente, nessa gestão atual. Então, além dessas atividades, a atividade de economia solidária, desenvolvimento local, foi um período muito rico, na minha opinião, de experiências positivas de políticas públicas que, infelizmente, agora estão sendo, cada uma delas, destruídas ou... É, deixando de investir que é a mesma coisa que destruir porque ao longo do tempo elas vão deixando é, de, de se implantar nos territórios e infelizmente nós estamos vivendo isso hoje em dia aqui na cidade de São Paulo isso comprova de que inclusive essa essa essa rápida é, ba, o balanço da gestão comprova de que você é, tem vários quadros forjado na luta social forjado na na batalha política, mas quando vai para o governo consegue também fazer coisas concretas, consegue ter capacidade de gestão, consegue ter números, consegue ter resultado. Eu acho também que esse é uma prova também de que é, vários quadros políticos, diferente do que a direita gosta de falar, de que vai para o governo e consegue fazer coisas, produzir coisas. né Sem dúvida, eu acho que essa é uma, uma, uma importante é, demonstração de que, você consegue, com diálogo, com participação, ouvindo muito as pessoas e transformando esse diálogo, essa participação em ações concretas e sendo implantadas políticas públicas com a participação das pessoas, elas defendem essas políticas públicas. Então, é claro que para uma pessoa que teve uma experiência no movimento sindical, eu costumava dizer que era mais fácil jogar pedra na janela do que ser a janela, é. porque quando você está na gestão pública, evidentemente, você se transforma na janela. É. É, e como sindicalista é a, né, a luta contra, vamos, né, a luta pela, pela reivindicação, que é fundamental também. Mas é, eu penso que essa experiência do movimento sindical... Foi muito importante na gestão pública, principalmente pelo respeito às pessoas, principalmente pelo saber ouvir o que, que as pessoas estavam, né? Porque infelizmente a gente ainda tem muito. Não mudou de lado, né? Não muda de lado, ainda continua sabendo de onde veio, sabe que o que você está fazendo num determinado governo é por um período de tempo. Quer dizer, aquilo não é a tua vida real, ou vamos dizer, a tua vida para o resto da vida. Aquele é um projeto em que você está implementando e você está vivendo durante aquele período e que após aquele mandato ou após aquela gestão, você vai voltar para onde você veio. Isso é fundamental para não se perder, inclusive, em é, começar, como diz o outro, a se achar, é, né, o nariz começar a ficar empinado mais do que deve e a gente sempre tem que estar tá sabendo de onde veio, sabendo que é, só está exercendo aquela função porque tem uma história do movimento sindical por trás, tem uma história do partido político por trás. Eu acho que isso é fundamental para a formação das pessoas. E quando você vai para a gestão pública, é, isso ajuda muito a ouvir, a saber como... Né, é muito engraçado porque você chega na gestão, as pessoas falam, nossa, mas o senhor, senhor secretário, né, o senhor só vai receber... É, essas pessoas aqui dentro, assim esse monte de gente e tal. Claro, qual é o problema de receber? Não, é porque os secretários anteriores não recebiam tal. Motoristas que falavam assim, olha, o senhor chega, senta aqui na frente, conversa com a gente. Eu falei, mas não é, não é assim que funciona as pessoas? Não, tem gente aqui que entra, senta no banco de trás, não fala nem bom dia. Então, isso não é a sociedade que a gente quer construir. A sociedade é outra coisa, tá certo? A sociedade é uma das pessoas olham no olho das pessoas, criam relação, conversam sobre seus problemas. Nem tudo a gente consegue resolver, mas eu acho que a gente consegue mostrar que tem é, vontade política para resolver os problemas. Acho que essa experiência é muito importante. Tem uma, uma, esse final de semana, nós estávamos na Escola Nacional em Guararema, a Florestan Fernandes, com a presidenta Gleisi. Com a diretoria, você estava presente da Fundação Pessoal Abramo, Joaquim Soriano estava presente também, num debate da Frente Brasil Popular. A importância política que a Fundação, nesse diálogo, num debate programático com a Frente Brasil Popular, também é muito importante nesse período que nós estamos vivendo? Ah, sem dúvida, nós estamos é, totalmente envolvidos, toda a direção, os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Pessoal Abramo, nesse projeto Brasil que o povo quer que é um projeto de ouvir a sociedade eh, em todos os estados, envolvendo as secretarias do Partido dos Trabalhadores, envolvendo os movimentos sociais, para saber quais são os principais problemas do dia a dia das pessoas. Não é só pegar um economista ou meia dúzia de iluminados, sentar e fazer um programa de governo, mas é... Botar o pé no barro, botar o pé na rua, pé na estrada, ouvir as pessoas e formular diretrizes para um programa de governo ouvindo a sociedade. Acho que isso é fundamental e a fundação está totalmente envolvida junto com a Fundação, com a Frente Brasil Popular. E estamos fazendo, inclusive, com outras fundações de outros partidos políticos é, do campo da esquerda, do campo progressista, debatendo e discutindo esses assuntos e esses temas. Vamos dar só um comercialzinho. Vocês vão ver aí a propaganda do Lula, o material do Lula na na caravana do Rio de Janeiro que a Fundação gravou aí. Daqui a pouco a gente volta. Um minutinho. Esse país tem um povo extraordinário que não pode ficar sendo tratado como se não fosse um ninguém. Isso com o povo é Lula. Nesse momento que o povo está. De... Aumenta a nossa responsabilidade de perguntar e a gente pode responder a quem interessa essa descrença. Na rua, na luta de novo Lula, o Brasil e o povo Olha o Lula aí <SILÊNCIO> Lula subindo nesse momento <SILÊNCIO> É o primeiro <SILÊNCIO> Lula, Lula A gente nunca vai te abandonar Arthur, você terminou o bloco anterior falando da Plataforma Brasil que o Povo Quer. E você falou né, de uma, uma experiência interessante, discutindo né, as questões políticas do país. Mas então, eu queria que você falasse mais sobre isso, né, das experiências que, nós, né, que vocês na Fundação estão tendo, nos estados que nós estamos lançando. Então, que você falasse mais sobre a Plataforma. Então, acho que essa é uma iniciativa é, bastante inovadora do Partido dos Trabalhadores, que é a Fundação está ajudando, está colaborando com é, essa, essa demanda que veio da direção do partido de discutir, é, primeiro fazer um diagnóstico em cada um dos estados brasileiros. A importância da gente reunir movimentos sociais, academia, pessoas que estão estudando sobre cada um dos 27 estados da federação. É, e e poder fazer um diagnóstico da situação dos estados, que ela é muito diferente, por exemplo, de 2002, 2003, ela é muito diferente ao longo da história e, portanto, atualizar essas informações com o diagnóstico dos estados é muito importante, mas é importante também ouvir a realidade dos movimentos sociais no estado, a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, do campo, da cidade. É, do setor público, do setor privado, para que a gente possa ir, como eu disse, ouvindo a sociedade e ir costurando e construindo coletivamente é, diretrizes para um programa de governo que tenha o desenvolvimento regional como um dos aspectos importantes, a situação de cada estado, portanto um diagnóstico claro de cada estado e ao mesmo tempo uma, um projeto, um programa de ouvir a sociedade através da plataforma. Então nós lançamos é, através da plataforma www.brasilqueopovoquer.org.br a oportunidade das pessoas poderem participar é, dando suas sugestões, fazendo suas propostas, é, participando dos debates online na, na, na rede é, da internet que nós estamos fazendo. E são debates de temas que estão na, na conjuntura atual. Então, para você ter um exemplo, ontem, todos aqui, ontem nós tivemos em Heliópolis, fazendo um debate sobre violência, sobre a importância das políticas públicas numa comunidade como a de Heliópolis, mais de 250 pessoas participaram dos debates. Nós convidamos uma companheira negra para falar sobre a situação da mulher negra na comunidade de Heliópolis. Nós convidamos um jovem para falar também dos sonhos, dos anseios, dos desejos da juventude por espaço, por expressão, por vontade de falar, de atuar convidamos uh, um, um, uma companheira, uh, um companheiro gay para falar também da situação dos gays na, numa comunidade periférica da cidade de São Paulo, ou seja, debatendo o que foi o Mas, processo da reais, reais né? da vida das pessoas. E um debate muito interessante, muito bom, com ideias, propostas, sugestões que vão compor, a gente tem certeza disso, Uh, o futuro programa, o futuro uh, programa de governo com diretrizes para as políticas públicas do, do, do nosso próximo governo, seja o governo do Estado, seja o governo federal, que nós temos certeza vão estar vão tá, uh, dialogando muito próximo com aquilo que as pessoas estão sentindo no dia a dia. E não, como eu disse, afastado da realidade das pessoas. Acho que essa é, é a grande inovação que o partido trouxe é, este ano, e a Fundação Perseu Abramo está ajudando nessa é, caminhada aí, nessa, nesse desafio importante de articular os estados, articular os demandas. Então, debate sobre trabalho, sobre economia, sobre é, soberania nacional, é, petróleo, energia elétrica, sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, vai até o início do ano que vem. Então já fica aqui também o convite a todos os ouvintes e todos os Eles que estão aqui, nos assistindo. Parabéns, né? Temos acompanhado, eu, acompanho, eu fico cansada só de ver na. Né, de acompanhar pela internet, porque vocês têm vários estados, tem dia que tem lançamento, né, em dois três, quatro, lugares, três, quatro lugares diferentes. Você estava até falando, né, de tanto que tem viajado e tal. Então, de parabéns, Que acho que tem que ser isso mesmo, né? tem que sair um programa de governo que sintetize, né? de fato, a realidade né? é, do povo brasileiro. É um trabalho conjunto aí da fundação, do, da direção do partido, da direção do partido nos estados, é. É, dos movimentos sociais, tudo isso junto é que faz essa... É, dá esse caldo, que né? a gente vai usar muito em 2018. Né? Mas eu queria agora, Arthur, tratar com você de uma outra... É bom quando vem entrevistado, né, Ivan, que tem vários, nós podemos tratar de vários temas, uhum. né, diversificar a entrevista. Eu queria falar de você, com você um pouco, você foi presidente da CUT Nacional, né, você já falou aí na sua trajetória, né, que você uhum. ocupou vários cargos, desde Campinas, depois na CUT Estadual, e você foi presidente da CUT Nacional por dois mandatos e pegou exatamente né, o período do presidente Lula, o melhor, né, que já tinha se consolidado de 2006 até 2012, né, e, Peguei o comecinho da Dilma no primeiro mandato é, e os dois no um final do... momento né que nós estávamos em pleno desenvolvimento com políticas públicas e queria que você fizesse um contraponto com o momento que nós vivemos hoje. E depois você, como secretário que no governo Dória, do também teve várias experiências hum. de emprego. Eu lembro né, de uma que vocês fizeram é. no Valeanagabaú, a Feira do Trabalho. Então, que você fizesse esse contraponto né, do período que você foi presidente da CUT, com esse momento de crise que nós vemos, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, quer dizer, tudo que nós tivemos de conquista né, nas últimas décadas, nós estamos perdendo agora, né, quer dizer, na caneta, né, de um governo ilegítimo né, que vem numa canetada e quer tirar os direitos dos trabalhadores. Então, que você falasse disso fizesse esse contraponto? É, sem dúvida... É... Penso que peguei... Tive sorte, né? Muita. Muita sorte. <risos> porque peguei um período... É, apesar da crise de 2008, crise internacional, crise do capitalismo... Que o Lula naquele é Que o Lula né? naquele, naquele momento é. falava que era uma marolinha, mas nós pegamos o final da, da crise da ação penal 470, é, quando lançamos a, a campanha Mexeu com o Lula, Mexeu Comigo e, e, e fomos é, para a rua mobilizar... Junto com isso, pegamos um período muito intenso de participação e de, e de utilização dos, das empresas públicas e dos bancos públicos para garantir crédito para enfrentar a crise de 2008. Acho que essa foi uma, uma experiência muito importante, muito inovadora, porque nós estamos falando de 2008 e tinha gente que dizia não, tinha que reduzir custo, tem que reduzir... É, o gasto público tem que diminuir o tamanho do Estado e, ao contrário, nós fizemos uma contra-ofensiva junto CUT, centrais sindicais, movimentos sociais, exigindo mais política pública, mais Estado, mais papel dos bancos públicos e aí... Vocês sabem da história do enfrentamento que foi feito na crise de 2008 e a importância que foi essa tomada de atitude por parte do governo Lula e que nós tivemos uma participação enquanto CUT, enquanto o um movimento social muito importante. Eu costumo dizer que naquele período a gente, a CUT sempre fez mobilização desde que nasceu. Né? Muita gente não sabe, mas é, o período em que mais teve greve no Brasil foi no período do governo Lula. E muita gente acha que a gente deixou de fazer greve, deixou de fazer mobilização porque estava no governo. Ao contrário, a gente fez muita mobilização, fez muita greve. É só olhar a trajetória de greves pelo dieese que acompanha isso há 20 anos. O que, que nós temos de concreto do ponto de vista... O que nós estamos assistindo hoje é exatamente o desmonte e a destruição de tudo que foi o avanço daqueles momentos importantes que a gente teve na... no governo Lula e no início do governo Dilma. Ou seja todos os, os, os, os as programas, as políticas públicas, congelar o orçamento por 20 anos, fazer a deforma trabalhista, que não é uma reforma, aquilo é uma deforma, é desmonte, é destruição da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Agora, a deforma previdenciária, com esse monte de mentiras que estão sendo faladas todos os dias na televisão, é entregar... A política pública é entregar o Estado brasileiro na mão dos grandes interesses, das grandes corporações nacionais e internacionais. Não lembra não se esqueçam do petróleo, do pré-sal e tudo o que está acontecendo também com a entrega do patrimônio público, com a privatização do setor elétrico, da tentativa de privatização dos bancos públicos. Tudo isso é um desmonte. É, nós estamos vivenciando um período em que é necessário muita resistência, muita articulação, muita mobilização e principalmente muita ação para combater esta desgraça que é um governo ilegítimo que tomou posse é, é, de forma ilegal, ilegítima, do, do governo e está entregando é, as riquezas e os direitos da classe trabalhadora no Brasil. Por isso, a importância da gente se mobilizar, está fazendo uma mobilização permanente. É difícil mobilizar com 14 milhões de desempregados todo mundo sabe que é muito difícil, o individualismo está muito forte ainda na sociedade brasileira, nós temos que combater um individualismo que é falado todos os dias nos grandes veículos de comunicação, é, de manhã, de tarde, de noite, as pessoas só falando que você é que tem que cuidar de você mesmo e tudo mais. Então, infelizmente, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas com certeza, é, ainda com esperança de que a gente possa revogar essas medidas todas e resistir para poder garantir em 2018 uma reviravolta dessa situação que a gente tem no Brasil. Tá certo, nós vamos parar mais um minutinho para um intervalo e voltamos em seguida. É muito fácil participar e ajudar a construir o Brasil que o povo quer.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 Construir o Brasil que o povo quer Estamos chegando no terceiro bloco do programa é, Com o Pedro Arthur Nós estivemos em Guararema, como foi dito no primeiro bloco E a esquerda brasileira se articula hoje na Frente Brasil Popular Que tem a participação da UNE, que tem a participação da CUT, do PT, do PCdoB Uma experiência nova da Frente Brasil Popular como você, como dirigente da Fundação Pessoa Abramo, vê esse processo, que inclusive você estava lá pessoalmente participando? Olha, primeiro, acho muito importante uma frente é, de esquerda envolvendo é, partidos políticos, movimento social, movimento sindical. Penso que nós já tivemos experiências como a da CMS, coordenadoria, coordenadora dos movimentos sociais, que não tinha os partidos junto, depois tivemos. Antes disso, só os, é, movimentos. Só os movimentos. Depois, é, ainda antes disso, é, terra, é, trabalho e, e junto com, com os partidos. Mas eu acho que a Frente Brasil Popular está inovando no sentido de não só enfrentar esse período de crise, de, de, de é, enfrentamento desse governo ilegítimo do, do Temer e de suas políticas, como também apresentando propostas, não só para a eleição do ano que vem, mas principalmente pensando um novo modelo de desenvolvimento para o país, pensando um projeto de desenvolvimento que articule as coisas de forma mais é, perene, com, com ações de curto, de médio e de longo prazo. Acho que isso é muito importante. E o partido tem feito esse debate também sabendo que é, temos que ter claro quais são os diferentes papéis. Uma coisa é o papel do partido político, uma coisa é o papel do movimento social e outra coisa é o papel da Frente Brasil Popular, que não pode se confundir e nem querer tomar lugar das organizações já existentes. Eu acho que isso está muito claro para a grande maioria das pessoas e vai ficando cada vez mais claro. Eu digo que os grandes desafios, primeiro, que a gente tem é de garantir a democracia, garantir que tem eleição o ano que vem, porque nem isso está dado, dado que vocês estão assistindo as tentativas agora de voltar, como já foi em outros tempos, é, tentativas de golpe dentro do golpe, com semipresidencialismo, parlamentarismo e outras tentativas de se fazer, é, quando já foi assim com João Goulart, foi assim é, em outros momentos da história brasileira, quando Getúlio, quando a gente é, percebe que a direita essa direita escravocrata brasileira não quer que se ampliem os direitos da classe trabalhadora e vem sempre com golpes desse tipo segundo além de garantir a democracia garantindo que tem eleições garantir que o lula seja candidato nós estamos assistindo aí uma verdadeira perseguição política não só ao lula e ao pt mas ao conjunto da esquerda e ao conjunto dos movimentos sociais mas evidentemente que a figura do lula é a figura que hoje é, está no alvo desta articulação midiática, jurídica é, e política dos, é, é, daqueles que, estão hoje, que tomaram o poder de forma é, absurda, ilegal e ilegítima, como foi o governo Temer, é, e nós estamos assistindo uma situação onde se busca tirar o Lula da disputa. E a grande briga de todos, e aqui acho que ficou claro na Frente Brasil Popular, é a garantia de que Lula possa participar do processo eleitoral. Deixa o, essa, essa essa decisão decisão deixa o povo decidir. Essa decisão foi unânime. Deixa o povo decidir. Deixa o povo decidir, deixa o povo votar em quem ele acha que tem condições de botar ordem do ponto de vista política e retomar do ponto de vista política, um projeto de desenvolvimento, de crescimento, com geração de emprego, com inclusão social, eh, e isso está encarnado, na nossa opinião, na pessoa do Lula, e por isso o projeto é importante, não só o Lula, mas também um projeto por trás, um debate do programa de governo e de que modelo de desenvolvimento a gente quer. Então, acho que a Frente Brasil Popular tem... Agora, nós temos que, como eu disse, garantir que tenha eleições, garantir que tenha democracia, garantir que o Lula seja candidato, porque eleição sem Lula é fraude. E o terceiro é fazer com que a gente tenha, na minha opinião, um projeto claro do que nós vamos fazer. A sociedade está esperando não só velhas promessas, as mesmas promessas, mas dizer claramente, e acho que Lula começou bem ao colocar que vai enfrentar o monopólio da mídia, vai enfrentar o debate sobre a democratização é, da, da mídia conforme está exposto na Constituição Federal e vai é, fazer um referendo revogatório para ouvir a população acerca das medidas que estão sendo tomadas pelo, pelo governo ilegítimo do Temer. Eu acho que são sinalizações claras é, que temos que ir construindo uma unidade na, na, na esquerda brasileira porque o que está em jogo, sem dúvida nenhuma, é a democracia é, que infelizmente não só no Brasil mas em vários países da América Latina vem sendo atacadas por essa contraofensiva neoliberal que a gente está assistindo em vários países do mundo e principalmente aqui na América Latina você comentou de que você teve na, no início na presidência da Cut estava o início da ação penal 247 e depois dessa avalanche toda contra o Lula contra o PT contra a esquerda na última pesquisa, o Lula aparece em primeiro na Sim, pesquisa. 30. Na penúltima pesquisa é. ele aparece de novo em no primeiro na pesquisa e isso deixa eles é, sem, sem explicação, porque depois de um avalanche dessa, todos é. os dias o Jornal Nacional falando mal do PT, falando mal do Lula, falando mal da esquerda, e aí faz uma pesquisa onde aparece Lula com a força que tem, e o PT e o PT, e o PT é. com a preferência Sim. que tem, é. isso desorganiza também. Isso mostra também de que o PT tem muito lastro político, né? a força que lula, o efeito do nosso governo. É, claro, isso, é o, claro. isso eu acho que tem muito de, do legado nosso. Uhum. Queria também que você pudesse né, comentar isso para a militância, para as pessoas que estão nos ouvindo. seja, comentar a última pesquisa. Sem dúvida, essa é uma, uma, uma, uma, Coisa per boa, uma né? pergunta muito importante. porque. Eu penso que está caindo a ficha da maioria da população no sentido de que eles falavam muito que bastava tirar a Dilma e o PT que todos os problemas estariam resolvidos. Está é, cada vez mais claro para as pessoas que é, isso não é verdade e que, portanto, a situação, depois de tirar a Dilma de forma ilegal e depois de tirar o PT do governo, a situação não melhorou, a situação econômica continua ruim, o desemprego continua alto, a inflação continua aumentando. Ou seja, as pessoas começam a perceber as mentiras que foram faladas há um ano e meio. A gente tinha muita dificuldade de dialogar com a população há um ano e meio, porque a porrada era muito grande de manhã, de tarde, de noite, todos os de dias, madrugada. de madrugada, no jornal, na televisão, na rádio, ainda continua. E o que mais espanta esse pessoal é que, apesar de toda essa porrada, como você disse, não só o Lula é a preferência, é, em primeiro lugar, nas, nas, na preferência das pessoas para a presidência da República, como o Partido dos Trabalhadores, isso é muito importante, porque não é só o Lula, é o Partido dos Trabalhadores que retoma uma, um diálogo importante do ponto de vista de se fazer presente na sociedade brasileira como um dos principais instrumentos de luta e de organização da classe trabalhadora e do povo em geral, daquele povo mais sofrido, do povo que mais precisa, evidentemente, de política pública, que mais precisa de propostas claras, que atendam as pessoas que mais precisam, que coloque os pobres no orçamento, porque eles não querem os pobres no orçamento, eles querem o Estado para eles, para os ricos, apenas para o 1%. E eu acho que a gente, depois de 500 anos, 50 anos só de democracia, e dentro dos 50 anos de democracia, 13 anos de governo mostrou o que é possível fazer quando se tem prioridade para os pobres, prioridades para aqueles que mais precisam. Imagina se a gente conseguisse ficar os 400 e tantos anos que eles ficaram no poder, é, o que seria de revolucionário é, e o que a gente poderia fazer no país. Eu acho que nós estamos, é, apesar de todos os problemas e as tentativas de impedir Lula, impedir o partido, muita resistência, muita ação. Muita gente na rua para pressionar, garantir a democracia, garantir eleições e, de novo, eleição sem Lula é fraude e queremos que Lula seja eleito com um programa claro discutido com o conjunto da sociedade através do Brasil que o povo quer. Eu queria lhe agradecer, eu acho que, com obrigado. certeza, né, Silvana, foi uma das melhores entrevistas é nossas, muita obrigado. capacidade política, muita capacidade de diálogo, saiba que nós estamos aqui na Secretaria de Movimentos Populares, a sua inteira disposição, da Fundação, nunca é demais agradecer aos funcionários, aos assessores, à direção da Fundação que começou esse programa, um abraço a todos, um abraço a todas, e eu queria que você e Silvana fizesse as considerações finais. É isso, obrigada, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição de vocês. Obrigado.